Fala galerinha, estamos gravando aqui a serpente, a cobrinha, joguinho da cobrinha, aí ó Tô aqui com o Daniel Vai Dandan, -dan. fala aí Oi galera Essa aqui é a cobrinha malvada, gente Né Dan? -dan? Nossa, essa daí vai te pular? Eu tô com medo dela nossa, você viu? Ela pegou tudo. Só que isso aqui é malvado. Ai! 53, 51. Ai! Nossa, é nem seu nome desse número. <risos> 9, 9, 9. Eu derrubei uma, seu. Zero. Uh, peguei. Tinha uma vez que as cobrinhas já ficou tudo bugada, Dandé. é? Elas virou zumbi já. Uhum. Todo mundo ficou sem dormir, aí ficou com a cobrinha a noite inteira. Essa aqui é a rei, essa colorida. Ai, pegaram Sim, a rei. Eu, eu, eu, gosto, eu tava querendo comprar a cara de fogo, que ela é mais bonita. Você viu? Pegaram a rei cobrinha. Ai! Tem Ah, da... tem um rei ali. O rei tá aqui. Tem um outro rei aí. Todo mundo fica de... atrás do rei. Tá defendendo o rei. Ai, prendi a cobra Prendeu Ai, mesmo. Eu aqui. Você não devia sair, né? Eu, eu prendi ca... e desprendi ela. Dá pra você espremer elas! Dá pra você espremer ela! Essa cobrinha! <risos> Peguei ela de novo! <risos> <risos> Ficou rodando! O que é isso? Okay. Parece um olho! Ah, agora eu sou o rei. Não, falta um. Vencer a Jasmine. Jasmine é rei. Todo mundo tá pensando que você é eu que tô jogando com eles, mas é você. Oi! Esperta Viu que ele é esperto Vou escolher uma cobra muito legal pra vida Sai, Vou escolher gripe. essa Essa daqui é bonita Ó uhum. oh, esperta, atravessou em mim Ó rei aí É meu, toda essa comida é meu Eu roubei a comida dos outros Ó, oh, Dandana, chegou grandão. Peguei sua comida. Peguei a comida dos outros. De novo. Dandana já é quase rei, já, gente. Viu? Eu comi a comida. Ele ficou oh, sem, sem nada. Ele ficou sem nada. Sou pró, viu? Daniel é pró, gente. Não tá o tamanho do Daniel já, gente. Já chegou ah. agora no jogo. Ó, oh, genial espera. Viu todo mundo ficar morrendo nas outras? Todo mundo fica morrendo de mim. É. Ó, ah, Daniel fechou a cobrinha. Na hora que ela foi entrar, é igual você, sabe Ela ainda é pequena, ela não pode circular que eu sou bem. Chique, viu? Uhum. O círculo vai ficar pequeno Sabia que eu ia matar ela Já tô o rei Você é o reizinho Sai daqui e uhum. Quase eu morri No rabo da minhoca uhum. Viu que eu sou hacker? Você é próprio eu vou fechar aqui para cobrinha não me perturbar. Ah, você é esperto. Daniel tá vencendo, já é o Reize, hein? Ah! <risos> agora. Depois dessa morrer, é minha vez. Eu fiquei mais quatro! Ah, eu sou a vaca Popó Que vaca Popó é o quê? É só a vaca Eu sou, eu sou, eu sou o rei, sou o rei sou Não, do não, rei. você é pequeno, você é filhote Eu sou o rei do Popó Você é filhote de cabra? De cabrinha? Não. Eu sou uma vaquinha, lá Eu sou rei, Você é filhote sou... de vaca Sou o rei do Popózinho Não, não Olha o rei aqui olha, olha o rei aqui. O Cuidado rei. pra ela não te... Todo mundo tá atrás do rei. Ela... Eles querem matar. Ela. Eles querem comer o sangue do rei. Tadinho do rei. Oh, perdeu a majestade o rei. <risos> Meu dá, ele perdeu, Landa essa branca perdeu a majestade dela. Ah, vou atrás dela mesmo assim. A ah, outra raposa normal? É, a raposa quer pegar eu. Oh. Alguém aqui vai rodar. Viu? Foxy? Ah, rodou os dois. Rodou as duas. Olha o. Oh, oh, ele tá querendo começar comigo. É. Espertinho. Eu que derrotei esse então eu que tenho que começar comigo. Ah. Você tem, tem espaço lá. Olha, ele tá correndo. Tá correndo você. Ah, batina carequinho. é carequinho. Aqui. Quero vacanão. Qual que você quer? Raposa. Raposa. Leão? Não, raposa. Quero raposa. E o lobo, você viu? Eu sou uma raposa linda. Um... Você é esperto? Viu? Eles se são espertos, mas eu que sou esperto. Não entrar daqui. Aí, Danã. Ah, <risos> Daniel foi todo. Foi igual. E aí, Daniel? Não dá ainda. Já <risos> matou o cabra? Ah! Ele tá gigante que eu. Isso é um dragão. É, não é não, é um bicho raro. É um dragão. Vou dar um beijo no Daniel. Ah, Daniel, de novo, Daniel. É minha vez. Naquela vez eu venci. Ai, ai, ai. Japonesa, amores. Oh, ela aí ó oh. ela aí ó <risos> essa é a cobra grama a cobra de grama ela tá fazendo uma armadilha deixando um pouquinho de comidinha só para os aí lá eu vou fazer uma armadilha para ela a outra que morrer ah pegou ela pegou ela já ah, é. Olha o outro safado querendo me matar, né? Ah, pegou. Ixi. Eu sou o rei já. Eu Você sou é o rei. rei. Do jamelão. Vai morrer a cobra já. A cobrinha vai morrer. Oh, bicho ah, deixa Ela não um entende. Não, é a cobrinha de amor verde. Ela é verde, mas tem amor. Uh, uh, uh, uh, uh você pegou a comidinha do outro ó oh, Daniel quase rei tô em segundo lugar olha ah, o rei aí o rei, o, rei assim. o reizinho é o rei principal viu viu que, que é pró quem é pró é Daniel Olá querendo me matar né Oh, Viu? Quase mata você. Viu? Oh, eu rei, vou espremer. Ó oh. o oh, rei, tá perto de mim. O rei vai se matar aí. Vixe! Mata pega o rei, outra. pega o rei pra você. Circulei a outra. Oi, o rei quase morreu. O rei é pró também. Igual eu sou pró. Ah! Tô Ah, oh, o rei tá... Inclusive eles vão matar o rei ali Eu já vou pegar a comida Ele já sabe Que eu pego as comidas dos outros Pega a comida do rei Peguei Agora você é rei Agora eu sou o rei do principal Ó, oh, o outro ali querendo me matar né A cobrinha de fogo se matou Viu que a armadilha que, que o Rami, o Rami fez pra mim uma armadilha, né? Uhum, mas o rei do popo, do negócio não tá. <risos> oh, Daniel! Daniel! É o rei! Eu já tô ficando gordo! Tá, uma raposona. Uma raposa esticada. Vou deixar um buraquinho pequeno pra esse robôzinho. robozinho quase me matou, né? Viu? Ele é pro? Não. Os pequenos não é pro, só é noob. Os pequenos, os hum, grandes, hum. É, é hacker. Viu? Igual eu que sou hacker. Viu? Os pequenos que podem passar aqui. Aqui é uma sala principal, que ninguém passa. Ninguém vai Só... passar? É. Tá fechado aqui. Quem que fechou? Fui eu. Toda... Olha os meus pelos. Meus pelos. Meus pelinhos. Mudou. Ela não sabe que ela é grande o suficiente para me circular Quase morri Oh! Oh! So Saco Danden é pro? É! É pro! Olha! Yeah. Vou deixar o um espacinho gordinho assim. Vou dar um espacinho pequeno. Olha lá, bateu na sua calda. Eu não, eu não sou sereia. Você não é sereia, não? Sereia tem calda? Tem. Ninguém passa aqui no meu corredor. Porque ele é cheio de lava. Olha aí, ó. Ah, o do mal já é o rei, Gil. O uh, do mal quase rei. Ah! Vou dar um espação Sama tá cobrindo mal Vou que, que, que esse daí não vai existir nunca Não pode existir no joguinho Eu acho que esse daí é o Davi Que tá jogando comigo uhum. Ele vai pensar que não é eu Jogando com ele Será que é o Davi seu coleguinha? Eu acho que é Ele tá pensando que eu eu vou matar ele. Ó, esse daí tá pro. Tá pro mesmo. Ele não quer. Ó. Esmagou ainda. Daí. Daqui a pouco ele volta de novo. Ele é pro? É. Ó, o oh, che... leão, seu. Eu tô quase ficando morto. Viu? Que que é hacker? Você é hacker? É. Ou você é pro eu sou hacker vou fazer um Us. ó oh, lagartixinha dá para entrar viu que elas gostam da minha casa viu mas não é uma casa é uma armadilha de casa é um labirinto é um labirinto aí meu Us. Que é a manga? Eu que fiz, ó, meu Vou deixar ele pra lá, né? Aí a gatinha. A gatinha. Ó, o leão. Leão de novo. Eu acho que, a, que o leão é o.. É o Davi, o Leão. Será que é? É. Olá. Não, ele morreu em mim! Pensei que ele morreu no panda. Pô. Ai, ai, ai, ai. Eu fui... Esse daqui pensou que era uma casa, mas era uma armadilha. Ai, que espera. Ai, eu tô ficando gordo. Agora você já tá gordão. Vou soltar o controle vou fazer assim direto uma roda. Parece um boneco, né? Um uhum. boneco andando. Verdade. Nossa! Quase que deu um tiro pro alto. E ia acabar com o... ela A vaca comeu minha comida. Nossa! Viu? Uhum. Oh. Você ficou gigante, Gigantão. Nossa, tu tô Você é pró, hein? A... Você é hack Essa daí já pensa que eu fiz um labirinto Essa daí não pensa que é um labirinto, né? Ela sempre lá correndo. Ixi, quase morreu Esse daí é o Davi Oh, outro panda! Ah... São dois pandas é uma vatinha e um panda. e todo mundo tá entrando dentro da sua armadilha. Ele está querendo entrar na casa. Mas não tem como, é. Ela tá fechada a casa. Vou fechar esse daqui também. Fechou todos. É uma sala principal, viu? É. Tô gastando minha energia quase deu uma chamuscada de frente né a bater de frente eu vou deixar lá a vaquinha deixando morrer ela aqui comida com tanto Me estiquei ah. de novo eu, eu fiz uma bola pra ficar segurando né uhum. uma bola eu tô circulando. Uhum. Aí, tá Você parecendo. virou uma raposona. Uma raposa, raposa, a raposa. Aí, eu sou o rei. Uh, uh, uh. Eu deixei um buraco pequeno. Olha um como aqui? É é? uh, comei um. Nossa! Deixei um buraco pequeno! Nossa! Quase morri! Aqui, né? Eu não quis comer mais, não. Olha o daqui, verde. Matei! Eu esqueci o nome daquele. Joãozinho, esqueci o nome. a vermelha tá grande. Essa daí tá com óculos. É Eu... o, essa daí é a Spider-Man, a cobrinha. Spider-Man, Spider-Man, olha a esperta. É a cobra Spider-Man, vermelha. Sobrou oh. uma Dandan é pró. Essa daí é hack. Parece que eles vão ter umas mãos das vias aqui. Todo mundo vai viver na minha barriga. Hum, hum. Tem que tomar um remédio, né, Dada? Não, não passo não. Não tem remédio aqui nesse jogo uma injeção. Olha, tá grandão, Dandana. É raposona. Raposa, raposa, raposa. Aí, o tantão tentando Tô quase... Eu, eu tô comendo meus barros. Uhum. Eu deixei pra lá. Não. Uhum. Tá... Não é grandão. não virou um raposão se matou em mim, né? Tudo oh, Ai, eu sou uma raposa gigante. Gigante, né? Vou fazer um círculo bem maior. Todo mundo tá comendo minha comida, né? Ih, morreu. Ih. Ela morreu. Todo mundo morreu em mim. Por que, que você tá fazendo Ai, agora é 17 É 7 7 e 7, né? Uhum. No, tá grandão É, daqui a pouco eu morro causa Se passar até o final Eu morro hum. Eu não quero morrer Aaaaaaah! Oh. Nossa, eu vou... Eu não... Eu vou morrer não, vou morrer não. Matei a cobra. Ih, oh. ó. Eu tô pro neste jogo, tô prozinho. Tá, você tá pro homem. Tá... Ai, meu hack. você tá pro Meu... É re... meu... só o hack? Uh! Passei de reto Virou uma letra B já eu é. viu? A outra querendo me matar né Mas não vai matar que eu matei ela Todo mundo morreu aqui Todo mundo tá morrendo de mim Uhum Aí, meu recorde. Luta uh, tá de 8 mil. 18 mil é 1 um e o... 8 e o 0. Do... É mil. É o um 1 e o zero. Agora, tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau. Deixa At... eu jogar agora. Até o próximo vídeo. Tchau, Curtir. tchau. Compartilha.